No site Cheplatin os usuários podem comprar vouchers para reabastecer o saldo em diferentes sites: o marketplace online MegaMart, Molden Wolf, PLCU Member, Platinum World e outros recursos. Com os cupons, você pode comprar gasolina, pagar por viagens, adquirir cartões PLC, Debit Card e muito mais. A compra de vouchers vai proporcionar ao usuário um cashback de até 100% em PLCU. O cashback está disponível 13 meses após o pagamento do voucher e é pago em 12 parcelas iguais no percentual de 100% do seu valor. Neste guia, vamos explicar como comprar um conjunto de vouchers Platin Deal e obter códigos de ativação. Acesse o site Platin Deal fazendo o login via Platin Passport. Após o login, o site Platin Deal será aberto. Na tela inicial, você verá os certificados disponíveis para venda. Selecione o certificado que você deseja comprar e clique no botão Add-in para adicioná-lo ao carrinho de compras. Para concluir a compra, vá para o carrinho de compras clicando no ícone do carrinho, no canto superior direito da tela. Uma lista de produtos que você adicionou será exibida. Para concluir o pedido e o pagamento, clique no botão Checkout, abaixo da lista de produtos. Então, você será redirecionado para a página de pagamento. Vamos ao processo de pagamento. Clique no botão Place Order. Depois disso, você será redirecionado para a página de pagamento, onde será indicado o endereço para o qual as coins devem ser enviadas e o montante. Você pode copiar o endereço ou pagar através do QR Code. Envie as coins para o endereço e aguarde até que a transação seja confirmada. Após a confirmação do pagamento, você será redirecionado para o site PlatinDeal. Na tela, você verá o número do seu pedido. Ao clicar nele, você será direcionado para uma página com informações sobre os seus pedidos. Ao lado do nome do seu cupom, você verá o botão View. Clicando nele, você poderá ver uma lista de todos os seus cupons. Ao clicar no cupom, uma lista dos códigos disponíveis será exibida para você. Para obter o cupom, clique no botão Get Coupon. Logo após clicar no botão, o temporizador começará a contagem regressiva até o próximo cupom estar disponível. Para baixar o cupom, clique no ícone de download na penúltima coluna. E clicando no ícone com envelope, você pode enviar o cupom para o seu e-mail. Os vouchers no Platinum Deal fazem parte do programa de afiliados. Ao pagar os vouchers por seus afiliados, você receberá os bônus na forma de PLCU Classic no Platinum World.